Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras. Vamos fazer um treinamento para a gente perder essa gordura. Meu projeto verão 2020. Vai vir. Então fica atento aí quem quer perder gordura, quem quer crescer bumbum, perna. tá insano o treinamento completo, completo, completo. Vocês vão gostar pra caramba. E um precinho que é só mesmo simbólico para ajudar o canal. Pode acreditar em mim, é simbólico por ficha para ajudar o canal. Vamos lá. Treinamento de hoje. Nós Elevação da perna Isso daqui, isso ajuda muito Vocês não tem ideia E é isso que nós iremos fazer para trabalhar essa parte aqui Só que, claro, eu vou fazer a elevação Aliado ao polichinelo modificado, tá bom? Nós iremos fazer um polichinelo modificado Primeiro eu vou ensinar isso aqui Pés paralelos à largura do seu quadril Você vai elevar a perna direita Desceu, elevou a perna esquerda as mãos podem estar aqui, ó, na linha da cintura. Direita, esquerda, direita, esquerda. Fez isso? Cansou? Quando eu falo cansou é porque não tem emídeo. Quantas séries eu tenho que fazer? Não tem séries nesse momento. Nesse momento você tem que aprender a mecânica. Já aprendeu a mecânica? Aí tudo bem. Aí agora você vai fazer o quê? Pés paralelos mais estreito que a linha do quadril. Você vai para o lado direito, abrir a sua perna e elevar os seus braços. Dessa forma. Elevou, voltou. Agora, lado esquerdo. Elevou, voltou. Foi. Foi. Esse tipo de polichinelo são para pessoas iniciantes. Pessoas que sentem dores nas articulações. Pessoas que sentem dores nos joelhos, que são as patelas. Dores na lombar. Então, você pode fazer esse exercício. Emílio. Eu não sou iniciante, mas eu gostei do treino. Eu posso fazer? Pode. Da seguinte forma. Colocou a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos supor, fez 8. Parou e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você vai utilizar o seu treinamento da melhor maneira possível. Ensinei as duas técnicas em uma só para iniciantes, intermediários e avançados. Sou o professor Emílio Júnior. Vando pra você que o básico faz você ficar cansado, faz você suar, faz você queimar. Até o nosso próximo encontro.